Salve galerinha, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, o meu nome é Roberto Jurema. Esse aqui é o canal Tazu e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguile. Mas Roberto, por que esse tanto de arguile montado aqui? O que, é que você vai aprontar hoje? Bom, esses arguilhos estão aqui porque hoje a gente vai trazer para vocês falar um pouquinho sobre uma marca incrível que é a Sultan ruka Mas esses daqui, esses dois bonitões aqui. A gente vai falar para vocês quais são os modelos, porém, a review de hoje é específica do novo lançamento da Sultan, que é o Midi. Porém, aqui no canal vocês sabem, a gente não é de pouca bosta, a gente não é de trazer coisinha tranquila para vocês, a gente chega arrombando a porta mesmo, aqui o bagulho é louco, então a gente vai falar do Midi, versão especial do Tangiers Club. Bora! Agora vai soltar a vinheta... Bom, como eu falei pra vocês, hoje a gente vai falar dessa marca maravilhosa que é a Sulta, né? A Sulta começou já tem uns anos, já tá há alguns anos no mundo do Arguilhe, é uma marca muito conceituada, começou aí quando basicamente tinha a Amazon aí, a Amazon dominava o mercado na época, e a Sulta começou com uma coisinha muito interessante que foi, pá, ah, piteiras, né? A Sulta, quando começou... Ela era uma marca de piteiras, a marca foi crescendo e trouxe pra gente diversos modelos de arguile de mangueira, enfim, vestuário também, eles têm peças incríveis. Então a Sultan realmente é, se transformou numa marca quase completa no mundo da arguile uma marca muito, muito forte. A Sultan, ela começou no mundo das stands, né, a fazer realmente arguiles as stands, é, com esse bonitão aqui que é o Money Sultan, né? O Mani Sultan começou com diversas cores, era um arguile que trazia é, diversas novidades. A Sultan ela sempre tenta trazer muita inovação para o mundo do arguile, isso é incrível. É, cores maravilhosas, um trabalho no alumínio perfeito, arguiles é, dotado já e um arguile híbrido, né, que cabe tanto em vaso pequeno como em vaso grande. Tem também a, a linha da própria Mani Sultan, que fez muito, muito sucesso, que é a linha Heroes e Anti-Heroes. Enfim, que eles trazem personagens aí de cômicos e tudo mais, aqui vocês podem ver a gente tem um exemplar da Arlequina, é, diversos personagens muito icônicos que a gente ama pra caralho, né, e um arguile que fez muito, muito, muito sucesso. Depois a Sultan trouxe os arguilhos Pequenos, né, começou a entrar no mundo dos Arguiles Pequenos, aqui a gente tem o Kine pra mostrar pra vocês. É, que tem o Kine, essa primeira versão aqui de madeira, e depois eles fizeram o Kine Colors, né? Que é um Kine todo de alumínio, também com diversas cores. Porém, a Sultan não parou por aí e decidiu trazer um outro arguile E vindo nessa pegada aí que a gente já mostrou para vocês, por exemplo, no Zona, a Sultan quis entrar no mercado dos arguiles completos, né? Aqueles arguiles que já vem com é, a maior parte dos periféricos. Um arguile que vem com vaso, vem com mangueira, vem com stem, vem com prato. E esse daqui é uma edição especial que a gente vai falar um pouco pra vocês das particularidades, tanto do modelo em si como um todo, tanto também dessa versão especial. Então a gente vai conhecer, então você vai saber se compra ou não, né? Essa versão aqui eles já esgotaram, foram vendidos na Expo Ruca, já esgotaram. É, vendo esse vídeo você vai ter uma ideia de, do arguile por completo até na versão normal, né? Tem algumas diferenças e a gente vai falar aqui pra vocês. Vamos nessa. Calma, calma. Pausa esse vídeo agora, ó, tô falando aqui no meio do vídeo, né, a gente vai falar aqui dele fumando e tudo mais, como é essa mas para isso, se você já tá gostando a partir de aqui, a gente trouxe um modelo super diferenciado, dá um like aqui nesse vídeo, estoura esse botão de like, toda vez que você dá um like, o preço do arguile na sua cidade vai abaixar, preço de essência também, e um mão de cola vai explodir. Então, deixa esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos continuar esse vídeo, bora! Bom, como eu falei para vocês... É, essa rilha aqui é uma versão especial, cor, um modelo, diferente, mas, mas a parte funcional é basicamente a mesma. Vocês vão ter aí, né, nas peças, mangueira, central, prato, encaixa um de rocha, dow stem, coração, vaso e a contrapiteira que eu deixei ali retardado cair no chão, mas tá ali no chão. Certinho? É isso que você vai ganhar no kit padrão. A gente tem aqui... Um pegador, esse pegador ele vem com o um midi e é um pegador um pouco diferenciado, ele lembra bastante é, a piteira, né? a Cali Rose, porém eu acho ela bem levinha, mas veio no setup, é bem legal. Aqui a gente vai falar né, da piteira primeiramente, é uma piteira que se assemelha muito a Cali Rose, certo? Aqui temos uma Cali Rose e aqui temos a mangueira que veio junto com o midi, né? a Cali Rose ela é consideravelmente maior, né, vocês podem ver aqui a diferença de tamanho, eu aqui na bancada, consideravelmente maior, mas é, o fluxo é bem parecido, né, o, o diâmetro dela é bem parecido, teira muito boa também de alumínio, é, material muito bom, bem bom acabamento. Temos a contrapiteira, né, bem pequenininha, mal dá pra ver. Provavelmente vocês não estão vendo direito. Mas ela é bem, bem pequenininha, a gente vai falar depois por... Ok, fechou. Aqui o prato. Qual é o sistema do prato? O prato é, ele é preso junto do encaixe de rocha. Então aqui tem um encaixe de rocha. Né? Vamos ver se vai dar para ver aqui. Esse arguilho não usa borrachas. Quer dizer, usa uma borracha, mas essa borracha ela já vem integrada na, no encaixe de rocha. Então a gente tem aqui o um encaixe de rocha. Ele... Mas ele já vem com a borracha. A borracha já é integrada nele. Então você não precisa se preocupar com borracha para esse setup. Você simplesmente compra e você não usa borracha. Ah, Roberto, mas e a borracha de mangueira? Tá aí. Esse é um dos maiores diferenciais desse rígula. Really, mas a gente só vai ver se você continuar no vídeo. Pá, esse é um caixa de rocha. Ele vem aqui no prato. Esse é o prato. Também bem semelhante ao Sultan Curves que é o último lançamento de pratos da Sultan, né? os pratos separados realmente. É, eles apostam nessa pegada bem arredondada, então tem paredes bem arredondadas. E parece que o da, do Midi, menos robusto, digamos assim, eu diria. É né? uma central desrosqueável, que aí dá para vocês lavarem e tudo mais. Aqui, no, eita, no coração, que está a magia, dos argilhos montados com esse sistema Druck, né, que eu já falei, se você não viu o vídeo do Zona, pausa esse videozinho aqui, vai estar tá no card, então vocês vão aí. Aqui a gente tem esse sistema Druck, que é basicamente dispensa a borracha de vaso, né? Ele simplesmente encaixa aqui, você dá uma rosqueada e tá presa. Não indico você ficar segurando assim, que ninguém é retardado. Para vocês verem, e já vou mostrar a Dow Stain, entrada de mangueira aqui, aqui bonitinho, isso daqui, esses três anéis aqui, eu vou mostrar depois melhor para vocês, mas são os respiros, né? os respiros tem umas bolinhas aqui também, né? vocês veem que não tem nenhum respiro aqui na parte de cima, então vocês vão ver depois como é que ele funciona. E aqui a Downstain já vem com leve marcação aqui, para vocês saberem o nível de água que vocês tem que colocar, mas eu sempre falo, um dedinho assim, um dedinho e meio, se você quiser um pouco mais pesado, já é o suficiente. Então tá aqui a Downstain, tá aqui o sistemazinho aqui, Drunk, né? o coração do Arguile, fechou? E falando desse vaso maravilhoso, o que, que nós temos? É, nessa edição especial, ele tem é, um jateado, um efeito aqui, como se fosse uma espiral em todo o vaso. No modelo padrão, né, sem ser nessa edição especial, o vaso ele é clean, ele é totalmente é, transparente e sem essas, esses efeitos, né, que é na parte de dentro. Quais são as coisas que a gente ganha mais? Né, vou mostrar aqui para vocês no mídia do Tangias Club, né? Além das marcações, todas as logos é, da, da Sul, Esse rocha aqui, magnífico, vou mostrar para vocês. Esse daqui é um PIPO. É, esse setup, nessa né? edição especial, ele vem com duas coisinhas especiais. São elas. Um tapetinho Stick É nesse modelo novo, né? Eles estão vendendo esse modelo de tapete. Porém, nessa cor, vem só nesse setup. Além disso, uma plaquinha de carro que veio junto com essa edição especial, né? Que tem o Midi, Sultan, Tangias Club. Voltamos aqui, né? Com o arguilho totalmente montado para vocês. Vocês viram peça por peça, cada peculiaridade, tanto desse modelo, tanto é, dessa edição, tanto da edição normal. Vamos falar um pouco dele fumando. É, falando só rapidão o que, que eu tô fumando, como eu falei, eu tô fumando Tangiers, eu estou fazendo um mix aqui de é, Static Starlight com Acitragos, da Tangiers, um mix muito bom, que eu indico bastante para vocês. Né? A gente ainda não falou de duas coisas, duas peculiaridades muito legais, muito maravilhosas sobre esse arguilho. A primeira dela eu vou mostrar agora para vocês, que é o respiro. No mid, ele é diferente. O sistema de respiro dele é interno e ele tem uma vazão aqui na, na interseção entre o vaso e o coração. Então, vou mostrar aqui para vocês. Podem ver que com... ele é muito eficiente, né? são três é... buracos de respiro com três bolinhas de nylon. É um sistema muito, muito interessante que dá, é... engloba a estética com a funcionalidade. Né? Então tem uma estética toda diferenciada, mas a funcionalidade se mantém perfeita. Então o sistema dele é... não faz com que ele seja melhor ou pior. O segundo diferencial que eu queria passar para vocês, é... eu deixei a pergunta no ar, que é a borracha de mangueira, né? a borracha de contrapiteira, né? do encaixe da mangueira. É uma borracha que é, eu costumo ter muito problema. Nessa daqui, é, no mid, eles fizeram um, trouxeram inovação que o encaixe de contrapiteira é simplesmente magnético. Olha que incrível. Você simplesmente colocou aqui, puxou. Tananã, tananã, tananã, pá, tá presinho. Ah, magnético, não deve prender muito bem. Prende pra caralho. O bagulho é louco. Olha isso. Claro que se eu fizer mais, eu vou cagar aqui o carvão, o rocha, mas prende muito, muito. É um imã muito bom. Esse argila aqui, ele mantém um padrão extremamente leve. É um padrão, mas ele tem um diâmetro muito bom e a passagem de ar é muito boa, né? Desde a piteira, tudo, é muito, muito bom. Tem um fluxo muito leve. Se vocês estão aqui, com certeza vocês querem saber se também vale a pena adquirir esse arguile. Ele vale muito, muito, muito a pena. Eu acho que está na faixa aí dos 600 a 800 reais, se eu não me engano. Então estamos sinalizando por aqui mais um vídeo. É, a gente teve aí alguns conteúdos diferenciados, tivemos Expo Ruca vídeo com saca depois é, limpeza de argila e eu estou muito muito feliz de voltar aqui com vocês para fazer esse review esse argila eu adquiri lá na Expo Ruca. é uma argila que eu gostei bastante vocês viram aí então se você ainda não deixou o seu like deixe o seu like explode esse botão de like por favor que é muito importante para gente se inscreve no canal e ativa o sininho porque aqui tem conteúdo semanal para você, então bota aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, é, se você quer que a gente traga algum outro conteúdo, é, mano, pede aí para a gente, qualquer coisa, a gente vai ver, e o que der para fazer a gente vai trazer aqui para vocês, é, qualquer pergunta também. Se você tiver é, alguma pergunta mais específica, quer um contato mais direto com a gente, é, segue lá a gente nas redes sociais, a gente tem tanto uma página no Facebook, tanto no Instagram. Lá a gente posta conteúdos diferenciados, tem postagem também toda semana, tem conteúdo mesmo toda semana. Então chama geral pra ver esse vídeo, divulga aí com todo mundo e pede pra se inscrever no canal. Valeu! Tamo junto, gente! Uh!